Galera, tô aqui no Doors. Vocês não acreditam. Agora são exatamente. O que esse cara tá fazendo aqui? Ah, oi, Marco. Ah, oi. Ah, galera, agora são exatamente 3h33 da manhã. É. Nós iremos jogar Doors. Porque falar pra mim que no Doors, às h 33 da manhã, tem. É mais fácil, é mais no difícil, lobby. sei lá. Só que com o Marco, né, Marco? É. Eu tô ligado. Vamos ver. Tô é no lobby. Mano, eu vi que esse negócio aí... Cara, tá um pouco de vento, tá chovendo aqui. Aí tá chovendo, Marco? Tá chovendo bastante aqui, mano. Aqui tá, tá uma caroinha bem assustadora e tá escuro. Mano. <risos> ó, já começa assim já, ó. Oh, essa musiquinha um toda animada. Será que eu Cara... Eu não vou pegar nada, porque eu sou mais que profissional, não preciso de nada. Eu não vou nem ir atrás de, é, de dinheiro, porque, mano, o que eu vou fazer às 13, 30 de amanhã, eu vou pegar dinheiro, cara? Que isso? Claustrofobia. Você é louco? Cadê tu? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que eu achei isqueiro aqui. É, achei lanterna. Isso que eu nunca abro gaveta, né? Eu nunca abro. De quando o cara vai lá e abre a gaveta, a primeira gaveta que ele abre é uma lanterna. Uma vez eu tomei um jumpscare aqui, Marco. Abriu uma gaveta, mano. Nunca mais quero abrir nenhuma gaveta. É, mano, eu entendi. Jumpscare porque eu que vou... eu tomei. Tu já... tu já tinha me falado, Ô, oh, tem uma bateria. Tem a bateria aí, ó. Beleza. Ô, oh, glória. é que tu já tinha me falado, mano. Sobre uma gaveta, velho, apareceu uma aranha. Mano, não, <risos> eu vou deixar pra ser... Ai. Cadê a lanterna, Marco? Vai, vai na frente. Lanterna, lá Ô, oh, Glória, pode ir. Ô, oh, peraí, que porta que a gente tá? Qual porta? Vem 8, aí. porta 11. É a porta 12. É porque tem um, um rush, ele fica escondidinho. Aí acaba com... Aí a gente toma um jump scare aqui que o rim sai pelo nariz. E porta 12? Cadê o... Mar, cadê tu, mano? Aqui. Abriu a porta? Aqui, porta 12. Ô, oh, Jesus. Nossa, mano, que que é isso, cara? Ô, Glória, você deu. uma fonte deu. de luz. Piscou. Armário, armário. Tá no armário, né? Esconde. Você tá dentro do armário. Quase. Você briga com o perigo, não, mas... Uma fase aqui que você vai chorar. Opa, um lampião. Lampião não, é... Sei lá o nome disso aqui, Glória. esqueci o nome Ô, oh, Glória Vai Só... Acho que aqui tem um isqueiro Vou pegar um isqueirinho pra mim Já fico mais na paz, Jesus Peguei um isqueiro Tinha hum. uma moeda aqui Ok, pronto, bora Ai, Mark Isso aqui é chato, essa parte, hein Nossa Bem desnecessário Esse suspense aqui Caramba, velho, que susto! Agora eu tô com metade da vida. Seu. Ah, mano, armário, marca, armário, marca, armário. Armário, armário, armário. Aqui não tem armário, não, Marco, vai aí. Morri. Ah, eu morri. Ah, deixa o chão, assim. Ah, mano, por que, que tem que estar escuro? Minha vela tá acabando. Mano, eu tenho muito medo de entrar na porta errada e tomar um monte do rush. Opa! E aí, aranha? Você não vai me pegar hoje, não, aranha. Marco. Calma aí. Se eu mano, ficar perto. Pronto, já liguei, já. Bora, bora. Mano, eu tô sentindo que vai piscar. Quando a gente entrar, já vai piscar. Tô sentindo. Não vai falar isso, não. Ah, mano. De novo, minha vela tá acabando, cara. Ah, não, mano. Precisa de chave. Marco. Oi. Acabou o lamp... meu negócio aí, precisa de chave. Droga. Eu sei que, que eu deveria ter comprado isqueiro. Eu... Lock... Lockpick. Ô, oh, Ali, ali, ali, a chave. Aonde? Eu tô aqui na porta. Ah, não, é a porta. <risos> Caramba, você pediu uma chave pra uma porta, cara. É difícil, hein, Marco? Caramba, mano. Tá, tem um. Tô, tem um achei a chave, achei. Achou? Calma. Achei. Ô, oh, Glória. Tá na porta 27? Nossa, eu não sei onde eu tô. Aqui, aqui, aqui. Olha pra trás. Aqui a porta. Tem uma cadeira aqui, nossa. Eduardo. que susto. Oh caramba! Ô oh, glória. Tem alguma coisa aqui? Não tem. Ai. Tô preparando o botão da porta já. Entra no armário. Tu entraste no armário? Marco. Marco. Entrei. Não olha. Não olha! Olha pro chão, olha pra... Marca, cadê você? O quê? Você tá vendo essa luz roxa? Não olha, não olha. Olha pra baixo. Olha pra parede, passa olhando pra parede. Tô pra... Não olha pra esse bicho. Não jumpskirt e aguarda. Ó, oh, tô aqui na porta 30. Vem aqui. Cadê? Já saiu, já saiu. Fica de boa. Olha pra trás. Ah, oi. Mano, a lâmpada quebrou. Isso não. Ah. Ai. Mano. Passou? Tô de boa, a passou, foi embora. Piscou. Cadê? Não, piscou não, piscou não, é olho, é olho. Cadê? Aqui, ó. É? Cadê você? Vai, mano, eu passei pela porta, feito tudo. Ficar na parte que agora. Mano, sabe aquela parte que você foge do bicho? Chegou. Não, é daqui. falta um pouquinho, falta umas três pontas. Não piscou. Fica na paz. Mano, quando chegar a parte do bicho... Ah, mano, não dá. Não dá, Marco. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo passar por isso aqui. Eu não mereço isso daqui. Cadê a porta? Ó, oh, oh, uh. esses oi, tudo me olhando eu aqui. Ah. Eu Pronto. Bicho. Aqui, Marco. Calma. Calma. Cadê? Aqui, olha pra trás. Mano, é muito escuro. Aqui, ó. Marco, ó. Vem. Vem. Vem. Só Vem. Vem aqui, Marco. Só vem. Ma... É um L. E... É um L. Como se fosse um L. Tô comendo. Vou comer. Fica junto. Marco, você sabe passar, né? Posso tomar. Eu já tomei. Não. Não precisa tomar, mas. Eu vou tomar também, porque eu sou um cagão. Ô oh, Glória! Olha lá, ó, olha como é que ele chega, ó. Marco, é agora. O ruim disso é que eu fico muito rápido. Fica ruim de passar. Ai! Ai, ele vai me pegar! Eu fiquei muito atrasado! Ah, me pegou! Me pegou também! Nossa, mano! Nossa, minha cabeça bugou, eu fui pro um lado, só que meu cérebro mandou e pro outro. Cara, meu dedo mandou ir pra um lado. Meu cérebro mandou ir pro outro. Eu tinha feito certinho, eu tava correndo, como é que ele me pegou? 26 chegando na porta 41, só sei disso. É, mano. É, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, né? É. Eu acho, né? Também. né? Porque, nossa... Tá nossa, tá... mano. Nossa, tô... minha mão tá suando, Que isso, Que nível. Ah, galera, falou, deixa o like aí, se inscreve no canal e tchau.